não era o lado que ele mais gostava de fazer, o que o Tom gostava mais era do seu outro lado, do seu lado músico, ele gostava principalmente de criar as harmonias, as técnicas, as harmonias, de criar arranjos, de pesquisar a fotos, de selecionar os instrumentos, o comportamento de cada instrumento, ele gostava menos do papel de compositor e mais do papel de músico, a bossa nova não é canção, a bossa nova é música, é linguagem. O que que é o choro? Música. Todo mundo chama a canção de música, eu sei. Eu sou entra aqui, ah, pô, eu queria comprar essa música. Está se referindo à canção e está chamando de música, eu sei. Você não é não, Conversar sobre isso. Mas, música é a linguagem. E a canção traz a música até a gente. Da mesma forma que pintura é a linguagem. Mas tem que ter uma tela para trazer a pintura até a gente. Da mesma forma que a literatura, a poesia, é linguagem, mas tem que ter a palavra para trazê-la até a gente. Então a canção é a materialização da música. A música é abstrata, é a possibilidade harmônica, o é arranjo. Estou sentindo aqui lisonjeado de poder estar aqui com é, uma pessoa. Para mim, uma, tipo, um ídolo por todo o conhecimento, do Carlos e a toca aqui do Vinícius, com tudo isso de cultura, tudo, tudo isso de conhecimento, é um prazer realmente enorme, enorme, enorme mesmo isso aqui. Eu vou lembrar para sempre que eu estive aqui com essas obras maravilhosas de pessoas tão especiais que contribuíram e contribuem tanto para a cultura brasileira, para música brasileira.